Nego do Borel é acusado de assédio sexual na fazenda e internautas cobram sua expulsão. Cantor assediou sexualmente participante do reality que encontrava-se alcoolizada e desacordada. O cantor Nego do Borel foi detonado nas redes sociais na manhã deste sábado, dia 19, após assediar sexualmente a participante Daiane que encontrava-se alcoolizada e desacordada no momento da ação. Nas imagens, é visível que ele toca os seios da participante sem seu consentimento. Internautas logo viralizaram as imagens e cobram da Record que o participante seja expulso do reality.